Aqui é a Monique Cristina, ela eu escreveu Tô super ansiosa pra conversar com vocês Sobre esse vídeo Porque é em comemoração ao um ano De BC Sim, faz um ano que eu cortei meu cabelo Então se você quiser Saber um pouquinho mais né, Que eu fiz um... Uma lista de perguntas baseadas no vídeo da Ana Lídia, que ela fez também na mesma época, quando ela completou um ano de BC. E eu trouxe as mesmas perguntas aqui, que é mais ou menos um, perguntas muito frequentes. E aí eu vou responder tudo pra vocês, tá bom? Então se você quiser saber mais sobre o que rolou nesse um ano de BC, é só continuar assistindo. A pergunta-chave. Quando você fez o BC? Eu vou aproveitar e vou colocar também meu período de transição, porque é uma pergunta que eu recebo muito... Enfim, vamos lá, ó Minha transição começou em agosto de 2014 E foi até agosto de 2015 E o meu BC eu fiz no dia 10 de agosto de 2015 A segunda pergunta é Você se arrependeu de ter cortado? Não, eu não me arrependi nem um pouco de ter cortado Porque era algo necessário Como eu já falei pra vocês, eu tive corte químico Então eu não tinha como mais alisando o meu cabelo, sabe? Eu ia ficar careca não tava sendo mais saudável pro meu couro cabeludo, a química, alisante. Você recebeu mais críticas ou elogios? Eu recebi mais elogios e críticas também, mas o número de críticas, ó, irrelevante. Você sofreu preconceito ou rejeição? Olha, se eu sofri eu realmente não percebi, eu acho que eu tava ocupada vendo uma borboleta passando. E assim, quando a gente é criança... Quando eu tinha meu cabelo cacheado criança, eu era muito mais suscetível a questões negativas na minha vida, né? Então todo mundo falava que meu cabelo era muito volumoso e tudo mais, e que eu não cuidava, etc, etc, etc. Isso me afetava bastante, né? Eu sempre sofri preconceito pautado no formato do meu cabelo, nunca na cor da minha pele e tal. Mas isso me abalava profundamente quando eu era criança, porque eu não tinha uma autoestima elevada, eu não tinha um empoderamento, eu não tinha um modelo a seguir. Então, quando você, não você, por exemplo, olha a televisão e você não vê alguém que parece com você, você se sente errado, né? Quando você, por exemplo, olha revistas, olha TV e você não vê ninguém parecido com você, você se sente muito desmotivado, sabe? Você fala, eu sou errada, meu cabelo é errado. E hoje, graças à internet, nós estamos conquistando um espaço que antes a gente não tinha, então... Maravilhoso, né? Você sentiu vontade de alisar de novo? Não. E eu vou explicar por porquê. Principalmente, tipo, um motivo maior. Não é nem porque... Ah, não, agora que eu sou cacheada, liso nunca mais. Não é isso. É por causa do calor. Onde eu moro, Porto Velho, é muito quente e muito úmido. Então, ficar fazendo escova e chapinha, né, é sofrer por causa do calor. Então, eu não fiz... Justamente por causa disso, porque eu tenho muita curiosidade pra saber como é que ele tá, o comprimento e tal Mas assim, não faço, porque o calor é insuportável Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho um ventilador do meu lado Porque senão eu vou morrer de calor Então eu não fiz nem escova, nem nada pra ver o tamanho Mas ele, ele tá grandinho aqui, assim, ó Enfim, você cortou o cabelo depois do descer? Sim, eu cortei meu cabelo aqui, ó não sei se vocês conseguem perceber, mas essa parte do meu cabelo, o cacho é totalmente diferente do cacho daqui de cima. Aí ele fica, tipo, muito maior que o restante. Aí deu uma época que eu não gostava, aí eu peguei e cortei. Mas ele era bem pequenininho ainda, é, pra ele ficar, tipo, assim de novo. Mas hoje eu adoro, porque parece que é um chanelzinho, mas é só o formato do meu cabelo aqui que é mais liso, sabe? E aqui é mais crespo. Só essa vez eu cortei, assim, porque eu queria realmente ver o quanto que ele crescia em um ano, né? E podemos perceber que ele cresceu bastante, né? Mesmo taca a foto aqui do BC, cresceu muito meu cabelo. O que você fez pro seu cabelo crescer tão rápido? Eu recebo muito essa pergunta e, na verdade, ele cresceu muito rápido mesmo em comparação, por exemplo, na época que ele crescia, quando eu alisava ele. Até porque eu cortava as pontas frequentemente quando eu alisava. A minha alimentação mudou. Eu passei a consumir menos carne e muito mais assim, comida saudável e tal, guisvies e etc, produtos específicos pro meu cabelo, sabe? Produtos específicos para cabelo cacheado. Se eles são específicos para cabelo cacheado, eles vão dar um resultado bacana. É só você ir pesquisar e ver o que se adequa melhor ao seu cabelo. E comigo funcionou assim, né? Eu comecei a usar produtos para cabelo cacheado desde a transição capilar e eu acho que isso ajudou muito o meu cabelo a crescer bastante. E além de crescer bastante, crescer forte e saudável. Você teve scab hair? Eu não percebi scab hair, mas varia de pessoa para pessoa. Mas eu realmente não percebi nenhuma textura diferente, meu cabelo áspero. Então eu acho que eu não tive É mais fácil cuidar do cabelo alisado ou natural? Ó, vamos ao ponto Quando você tem um cabelo natural, ele é muito mais fácil de cuidar Porque ele não precisa de outras ferramentas para você mudá-lo Eu amava o meu cabelo alisado Ele era super fácil de cuidar Porque eu lavava e lavava hidratava uma vez por semana Fazia escova uma vez por semana E ele durava a semana inteira, sabe? mas foi realmente, parece cansaço do meu couro cabeludo, eu não sei o que foi que deu corte químico, então eu tive que parar, eu, eu em nenhum momento falo que cabelo alisado é horrível e coisas do tipo, porque eu já tive cabelo alisado, adorava meu cabelo alisado, meu cabelo alisado era muito saudável, só que nos últimos meses, assim, no último alisamento que eu fiz, ele acabou quebrando e eu tive que... Acabar, né? E assumir meu cabelo natural E hoje eu amo meu cabelo natural Me amo de cabelo liso, me amo de cabelo cacheado E isso é o mais importante, sabe? Você não se importar com opinião alheia Se você quiser alisar, você alisa Se você quiser deixar cacheado, você deixa O cabelo é seu, você faz o que quiser com ele E esse, esse, esse é o ponto Qual é o tipo do seu cabelo? Eu acho que ele é 3A, 3B Mas assim, nunca sei Então... O quê? Qual a maior vantagem de fazer o BC? Você ter a chance de ter um cabelo curtinho Melhor fase, gente Melhor fase, sério Corta só pra você ter experiência de ter um cabelo bem curtinho Sério, a gente tem essa coisa de cabelo longo até a bunda E quando a gente corta curtinho a gente tem uma nova experiência Super aprova. prova O que mudou no seu interior depois do BC? Tudo eu me sinto muito mais confiante, muito mais bonita, dá licença, eu me sinto, assim, poderosíssima. Eu vejo muito pelos vídeos, antes eu fazia uns vídeos, assim, falando bem baixinho, assim. Hoje eu falo muito alto, assim, entendeu? E hoje eu sou maravilhosa, entendeu? Aí balanço o cabelo, assim, aí faz os carão. Eu me sinto muito mais confiante, muito mais bonita, muito mais empoderada. empoderada é ótimo. Empoderada, eu inspiro outras meninas, eu falo, vai lá, assume mesmo. Enfim, mudou toda a minha personalidade e eu tenho certeza que pra melhor, né? Porque... Me sinto linda assim Tchim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Vocês tenham se inspirado Não esquece de dar um joinha, se inscrever no meu canal Se ainda não é inscrito E me acompanhar nas redes sociais É tudo o blog que ela escreveu lá no Instagram Eu posto fotos do meu cabelo, dos produtos que eu uso Tudo mais, e é isso, tchau